Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as cores primárias e as cores secundárias. Para começar essa aula, eu quero te fazer duas perguntas. Você já viu um arco-íris? E já conseguiu ver as sete cores que formam o arco-íris? Tanto o arco-íris quanto todo mundo à nossa volta que observamos é colorido. Mas de onde vêm tantas cores? As cores que observamos normalmente são identificadas pelos nossos olhos através da luz que atinge os nossos olhos. Assim, quando a gente tem uma fonte luminosa ou quando tem algum objeto com uma determinada cor, a luz que vai sair dessa fonte luminosa ou a luz refletida por esses objetos vão atingir os nossos olhos. E quando isso acontecer, através de diversos processos que ocorrem entre os nossos olhos e o nosso cérebro, nós vamos ser capazes de identificar a cor dessa luz ou desse objeto. Por isso, uma coisa que é importante deixar bem claro aqui é que, normalmente, podemos ter as cores sendo emitidas diretamente pela luz, que, inclusive, nós chamamos isso de cor-luz, e a cor formada por pigmentos, que nós chamamos de cor-pigmento. A cor-luz é formada pela própria luz emitida por uma fonte luminosa e que, ao atingir os nossos olhos, as nossas células receptoras identificam a cor da luz. A cor-luz é encontrada nos objetos que emitem luz, tá? como os monitores, lanternas, televisores e telas de celulares. Já a cor pigmento é a cor observada no reflexo da luz em algum objeto. Mas como assim? De forma geral, a luz branca natural é formada por todas as cores que conseguimos enxergar. Assim, quando a luz branca incide sobre algum objeto, algumas cores são absorvidas pelo objeto e algumas cores são refletidas por esse objeto. Essas cores refletidas chegam aos nossos olhos, permitindo que a gente consiga observar a cor característica do objeto. A tinta é um exemplo de pigmento que reflete a luz com determinadas cores. Neste vídeo aqui, vamos conversar apenas sobre a cor luz. E quando falamos da cor luz, podemos ter as cores primárias secundárias e terciárias. As cores luz primárias são cores principais e utilizadas em TVs, celulares e monitores. Essas cores são vermelho, verde e azul. Inclusive, essas cores formam um sistema conhecido como RGB, red, green, blue, que são palavras em inglês que se referem às cores vermelho, verde e azul. A combinação dessas três cores forma o branco e a ausência dessas três cores forma o preto. Porém, Porém, também podemos combinar essas cores para formar as chamadas cores-luz secundárias, que são o amarelo, o magenta e o ciano. Ao combinar uma cor primária com uma cor secundária, teremos a formação das cores-luz terciárias, tais como laranja, oliva, turquesa, celeste, violeta e rosa. Mas como todas essas cores são formadas? Ou seja, precisamos combinar o que com o que para formar as cores secundárias e as cores terciárias. Bem, para ver isso, vamos utilizar um simulador aqui. Nesse simulador, temos três lanternas emitindo luz. Eu vou fazer com que cada uma delas emita uma luz monocromática ou seja, uma luz de apenas uma cor. Inicialmente, eu quero que elas apresentem apenas as cores RGB, ou seja, eu vou fazer com que cada uma delas apresente uma das três cores luz primárias. Então, nessa primeira aqui, eu vou colocar o vermelho no máximo. Nessa segunda, eu vou colocar o verde, e nessa terceira, o azul. Observe que as três cores juntas formaram a cor branca. Agora, que tal a gente tirar o azul e ficar apenas com o vermelho e o verde? O que teremos? Teremos o amarelo que é uma cor luz secundária. Agora vamos tirar o verde e combinar apenas o vermelho e o azul. Assim, teremos a cor luz secundária magenta. Podemos agora tirar o vermelho e combinar o verde com o azul. O que teremos como resultado? Teremos a terceira cor-luz secundária, que é o ciano. Repare que, ao combinar todas as cores-luz do sistema RGB, encontramos as cores-luz secundárias. O legal é que aqui eu coloquei as cores com máxima intensidade, mas se a gente alterar a intensidade dessas três cores, teremos todas as cores que conseguimos enxergar, incluindo as cores-luz terciárias. Diga-se de passagem, eu já falei que as cores luz terciárias são obtidas combinando uma cor primária com uma cor secundária. Por exemplo, o laranja é obtido combinando vermelho com amarelo. Agora, a luz cor oliva é obtida combinando verde com amarelo. A cor luz turquesa é obtida combinando a luz cor verde com a luz cor ciano. A luz cor celeste é obtida combinando o azul com o ciano. O violeta é obtido combinando azul com magenta e a luz cor rosa é obtida combinando vermelho com a cor luz magenta. Enfim, essas são as cores que podemos obter quando combinamos uma luz-cor primária com uma luz-cor secundária. É combinando as luzes de diversas cores que nós conseguimos enxergar as cores do mundo à nossa volta. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos nesse vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!